Pessoal, agora que a gente viu a parte de vetores, a gente pode começar a ver a parte de posição e de deslocamento em duas e em três dimensões. Se vocês lembram lá da parte é, unidimensional, o, a, em, um, em uma dimensão o deslocamento era só a diferença entre duas posições. Tá? Isso, na verdade, já era um vetor só que a gente não tinha tratado explicitamente o caráter vetorial da posição, né? Para a gente ver o caráter estritamente vetorial, explicitamente vetorial da posição, basta a gente tomar um eixo ordenado com a origem, né, como sempre, e marcar uma posição x1, né? Digamos que nessa posição x1 tenha uma partícula, um poste, um carro, qualquer coisa, né? O vetor posição é o que? É justamente o vetor que sai da origem e tem a ponta na posição x1. Então, mesmo em uma dimensão, eu posso tratar tudo como vetor. Tá? É, esse vetor x né, é quem? É a posição do, do meu corpo material, da minha partícula, menos a, é, a posição da origem, que é o próprio zero. tá certo? E esse cara daqui vai apontar na direção do vetor I chapéu, que como a gente deve lembrar, né, é um vetor unitário que vai apontar ao longo do eixo X no, no sentido de posições crescentes. Tá ok? Então, é, né, uma vez que a gente tiver, mesmo em uma dimensão, dois vetores posi posição XA e XB, correspondendo a duas posições diferentes no instante de tempo A e no instante de tempo B, o deslocamento desse ponto né, ao longo do eixo x vai ser dado por Δx igual a xb menos xa. Tá? Isso aqui vai valer também para movimentos unidimensionais ao longo do eixo y e do eixo z. Em duas dimensões, Agora, o nosso corpo tem, uh, tem coordenadas tanto ao longo do eixo X quanto ao longo do eixo Y. Em uma dimensão que a gente estava tratando só ao longo do eixo, do eixo Y, o nosso corpo só tinha coordenada ao longo do eixo X. Agora ele também vai ter uma coordenada ao longo do eixo Y. Tá? Então, opa, opa. Então, você tem aqui o corpo, né, a partícula, ela vai ter uma certa coordenada X e uma certa coordenada Y. Quem que é o vetor posição dessa partícula? Que eu vou chamar de R. Né? Agora, não é nem mais X, nem mais Y, porque não é só X e Y. São os dois, então tem que ter um símbolo diferente. O meu vetor posição R é o vetor que sai da origem do, do meu sistema de coordenadas, e une a origem até o ponto do espaço onde o meu corpo se encontra. Tá? E aí esse vetor vai ter duas projeções, né? nesse caso aqui a gente está em 2D, uma ao longo do eixo X e outra ao longo do eixo Y. Nota que eu estou chamando essas projeções de R, R subscrito X, subscrito por quê? Né? Para indicar que isso daqui é o vetor posição, é a componente do vetor posição ao longo do eixo x. E r subscrito y, que é para indicar que é a componente do vetor posição ao longo do eixo y. Tá? Então esse meu vetor r, no fim das contas, é a soma do vetor posição ao longo do eixo x e do vetor posição ao longo do eixo y. Né? E isso vai me dar x na direção i mais y na direção j. Tá ok? Se você tiver também uma componente Z, ou seja, uma componente que sai desse plano x y aqui, né, você tem que levá-la em conta, mas do mesmo jeito que você leva as componentes X e Y em conta. Né? Você adiciona a, a coordenada Z na direção do, ve, do vetor unitário K chapéu. Tá? E agora... A gente pode definir em duas ou três dimensões o que é deslocamento. O que é deslocamento? Né? Continua sendo a diferença entre vetores e posição. Só que agora a gente vai tratar essas, essas diferenças em duas dimensões e três, ou três dimensões. É por isso que é, foi importante aquela parte de, de vetores. Como é que a gente vê o deslocamento de um ponto? Bom... Tenho aqui meu sistema de coordenadas, x e y, com as unidades adequadas ao longo dos eixos. Tá? É, e num certo instante de tempo t1, meu corpo tem coordenadas x e y, x1 e y. Esse meu corpo se moveu para outra localização no espaço. Tá? E no instante T2, ele tem coordenadas X2 e Y2. Em T1, ele tinha um vetor posição R1 e em T2, ele tem um vetor posição R2. Está certo? O que, que é o vetor deslocamento? O vetor deslocamento, que eu vou chamar de ΔR1, um, dois, né? que é para lembrar que ele saiu do ponto 1 um e foi para o ponto 2 é o que? R2, que é o ponto final uh, onde esse corpo se encontra ao final do movimento dele menos R1 que é o vetor posição onde que o corpo tinha no início do movimento que eu estou considerando tá? e esse cara daqui né, vai ser x2 menos x1 na direção i, mais y2 menos y1 na direção j. Tá? Lembra lá como é que a gente faz soma algébrica de vetores, tá certo? no caso, subtração algébrica de vetores. E a representação gráfica do vetor ΔR12 é esse vetor laranja que vocês estão vendo aqui. Tá? As componentes de ΔR12 são ao longo do eixo x, né? Eles têm, elas têm comprimento x2 menos x1, tá? que é essa componente aqui. E se a gente for olhar a componente y, ela tem y2 menos y1. No caso desse movimento, y2 é menor do que y. Então, essa, esse número aqui é negativo. E o nosso, a componente y do vetor delta r12 aponta. Né, no sentido contrário de crescimento do eixo Y. Tá? Então, uh, para deslocamento é isso. Tá? Tentem entender o conceito de deslocamento, porque ele vai chegar, ele vai entrar agora quando a gente for falar de velocidade. Tá? Até o próximo vídeo.